Agora sobre Alexandre Pereira no último sábado permite que Israel Adesanya tire uma onda extremamente rara. Agora ele pode dizer que venceu os 22 homens que enfrentou com 84 quilos no MMA. Meus amigos, só Habib Nurmagomedov e Jorge Sampierre, que se aposentaram cedo, podem dizer o mesmo tendo enfrentado o mais alto nível de competição. Entre parênteses, o canadense, claro, foi derrotado pelos Mets, Hughes e Serra mas depois se vingou, atropelou ambos. Izzy ainda voltou pro top 5 no ranking peso por peso, atualizado nessa terça-feira, e se pararmos para notar, o peso médio já tá devidamente limpo. Olha só, o número 1 do ranking é o Poitain, número 2, Whitaker, 3, é, Marvin Vettori, 4, Cannonier, 5, Borrachinha. Todos eles já foram derrotados pela Adesanya. Se expandirmos para o top 10, inclui aí Derek Bronson e Kelvin Gastelum na lista de vítimas, ou seja a De Sânia já bateu 7 dos 10 melhores pesos médios do mundo. No top 10, só o Sean Strickland, o Roman Dolizzi, que vem de derrota, diga-se de passagem, e o Dricos Duplessis seriam desafios inéditos. Mas as boas notícias não param por aí. A melhor delas é que Poatan, ainda o pior casamento para o atual campeão, dificilmente sustenta o corte de peso e se mantém nessa divisão. Nunca diga nunca, mas ficaria muito surpreso se o brasileiro fizesse mais duas lutas com 84 quilos na carreira. Então a Dessanya não será mais incomodado pelo antigo carrasco, pelo menos nessa faixa territorial. A outra notícia interessante é que o nigeriano não precisa necessariamente entrar. Numa maratona de revanche sem, senti sem sentido E de quebra pode se vingar do único cara que ainda não venceu no MMA Digo isso porque logo após o UFC 287 Olha o sumido que entrou em contato Abre para para Jeblarowicz no Twitter Parabéns pela revanche bem sucedida Se quiser tentar mais uma, sabe onde me encontrar Dessa vez no peso médio, pelo seu cinturão O movimento do polonês por um lado é bem esperto Mas por outro inspira preocupação, explico Por um lado ele tá meio que num limbo na divisão até 93 quilos para ter novo o vai precisar passado pelo Magomed Ankalaev com quem empatou no UFC 282 Detalhe, eu acho que o Ankalaev venceu O Polonês seria sim bem zebra para esse segundo confronto E considerando o timing de Jamal Hill Versus Giri Pro Hasca, pode acabar ficando tarde Considerando que ele completou 40 anos em fevereiro Desafiando o Adesanya, ele vai direto pro Shot Contra um cara que já venceu E com a possibilidade de virar um raro duplo campeão E a chance do Izzy morder a isca é grande, tá? Porque é bem sedutora a oferta de poder se vingar Do único cara que você ainda não venceu no esporte Logo no instante em que não há um desafio óbvio e inédito pela frente O Dicos Duplessis até tá tentando forçar uma barra, né? Com o fato de que o Adesanya nasceu na Nigéria. I don't mas mora na Nova Zelândia, e ele nasceu na África do Sul e continua morando lá, então seria mais africano do que o Adesanya. Tá sim funcionando, tá irritando o Adesanya, e isso pode acabar abreviando a, as coisas pra ele. Ainda assim, o Douglas Dupléstio precisa de mais uma grande vitória ou duas boas vitórias. E a real é que, julgando pelas últimas atuações pouquíssimo inspiradas, não ficaria chocado se ele ficasse pelo caminho. O problema pro Blachowicz é, aos 40 anos, bater 84 quilos, algo que nunca fez na vida. Tá com um cheiro, um aroma de cagada De TJ de Lachó indo pro peso mosca O mais leve que o polonês competiu na vida Foi com 91 quilos no Muay Thai em 2006 Era novinho, só 22 aninhos Aí agora, coroa, você me diz que ele vai bater 7 quilos abaixo disso É claro que eu vou torcer o nariz A chance dele não chegar ou ficar drenado, perder performance, é muito grande Por isso que acho, sim, uma ótima ideia o Izzy morder a isca E tentar convencer o Dana White da empreitada Porque por mais que ele tenha, sim, perdido de forma clara para o no passado Nessa circunstância, nesse cenário aqui, ele seria franco favorito Sim, é meio sacanagem com o Robert Whitaker Mas ele também já teve duas chances com o Adesanya e não conseguiu Faz ele versus Hanset de Kimaev em outubro em Abu Dhabi Se o Borrachinha não fechar E tá tudo certo Se o sonho virar realidade e Easy vencer todo mundo Que já enfrentou no MMA Sua carreira em bica, em vereda Pra um patamar absolutamente lendário Com 33 anos ele chegaria a nove vitórias em lutas Valendo o cinturão até 84kg Só duas a menos, a menos do que o recorde histórico do Anderson Silva Tá muito perto já Sem contar que na divisão de cima Temos um verdadeiro paraíso Uma festa de estrada se venceu o Blachowicz, ex-campeão de lá, o Adesanya fica muito bem na fita, alinhado para tentar ser duplo campeão de novo. E quem estará com o cinturão nesse momento? Jamal Hill, Iri Prohaska, Alex Poitin, Por mais que a Adesanya não tenha o recheio, a carcaça de peso pesado, sendo o striker brilhante e técnico que é contra todos esses... Ele vai ter uma chance relevante sim Sei que estou esticando um pouco a corda e usando a imaginação aqui Mas tá tudo relativamente perto O meu ponto é que hoje a Dessânia já tem uma trajetória digna de Hall da fama do UFC Mas ele, aos 33 anos, ou seja, se aproximando do meio da caminhada Tá a duas, três vitórias de se tornar top 5, top 3 do esporte Pensem comigo, se vence o Blachowicz e depois o Amaral Hill, o Yeripro Haska Ou até o Boateng e se aposenta em que lugar ele estaria na história? De novo, sei que estou esticando a corda, mas são duas rodadas e duas lutas extremamente acessíveis para ele. Como não tirar o chapéu? Como olhar para o trabalho feito no UFC 287 e tentar diminuí lo de alguma forma? A Adesanya é genial e ponto final. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que, que vocês acham que o futuro reserva para The Last Tile Bender? Vocês acham que ele deveria a topar, né, matar o peito Jan Blachowicz, ou mais uma vez ir lá no Robert que ele limpar de novo e de novo essa, tentar, né, limpar de novo e de novo essa divisão. Eles concordam comigo que é mais suculento o polonês, né, e depois já visando uma subida de categoria, de repente encontrando o Poiton no futuro com 93 quilos? Bom, estou aqui fazendo um brainstorm, mas comente livremente aqui embaixo no vídeo Se inscreva no canal para não perder nenhuma resenha Deixa por favor o joinha que ajuda a gente voltar a ser recomendado no menu lateral aqui no YouTube E não perca, claro, a última resenha que eu falei sobre o futuro do Poitin, Porque eu acho que a migração para 93kg e esquecer uma revanche imediata com 84kg é melhor para ele Inclusive se a intenção for caçar o Adesanya Você clica no link aqui do lado e confere